Quando eu ia deitar, eu dizia, mas como que a gente vai ganhar esse jogo? Por onde a gente vai ganhar esse jogo? Eu não conseguia enxergar muito por onde a gente ganharia do livro. Pô, é um baita time. É um time invencível. Os caras, 11 jogos sem perder, sem tomar um gol. Se é um e tal, num grande momento. Faltas, eu boto o pé pra, pra fazer o, o giro pra bater e, e eu senti uma estalo. Senti aquele estalido, aquele ressalto, falei hum, lesão de menisco O time dos caras era, era uma seleção do mundo. A gente tinha, tinha um time bom com muita raça. Oh, oh, oh. Hey, são Paulo tinha uma tropa de elite, uma tropa de guerreiros, de caras que vestiam aquela camisa com garra. É o jogo da nossa vida. Jogamos é, como time e para time, né?